Há duas semanas atrás, em um vídeo onde eu falava a respeito dos meus investimentos em adesivos do Major de 2022, eu dei uma CAL muito valiosa para aqueles que seguiram. Vamos relembrar aqui rapidinho.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 O melhor Crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o login 30. Link na descrição. E galera, isso que eu falei meio que se concretizou. Ainda é boato, não tem nada oficialmente, não tem nenhuma publicação da Imperial dizendo que realmente o FNX vai sair do time. Mas eu já tava avisando vocês e apresentando alguns fatos. Esse vídeo que eu tô gravando agora, eu queria ter gravado semana passada passado só que eu tava na praia, tirando uma semaninha de férias. Portanto, agora a gente já vai ter um pouco mais de informação do mercado também. A gente vai analisar o gráfico do adesivo do FNX, como é que ele se comportou depois dessas notícias. Porque, galera, FNX não é só o player conhecido no Brasil. Ele é um cara conhecido mundialmente. Tem a famosa frase, sem FNX, sem Major. Porém, apresentando os fatos aqui. Vamos lá. O FNX tá com 32 anos. É o jogador vencedor de Major brasileiro mais velho. E deixando cadê deixando as últimas partidas e o último nos campeonatos de lá. vamos constatar algo que é um fato. Quanto mais velho a gente fica, menos reflexos a gente tem, então é normal que players de 30 e poucos anos acabem se aposentando depois de um tempo. Isso acontece no futebol, isso acontece em diversos esportes e acontece também no cenário de esportes. Provavelmente a carreira da FNX, de uma forma ou de outra, já estava chegando ao fim. Somado aos últimos games dele, que ele realmente não performou muito bem e foi o player que menos se destacou entre os cinco da Imperial, isso tudo resulta realmente na hipótese do o FNX poder sair da Imperial a qualquer momento. Eu falei pra vocês que esses deveriam ser os últimos ou penúltimos adesivos do FNX. Caso ele jogasse o Rio Major 2022, esse daqui seria o penúltimo. Eu acho que ele acabaria se aposentando no final do ano ou não. Mas de qualquer forma, se o FNX realmente sair da Imperial, vai ser complicado ele entrar em outro time profissional de CSGO e se classifique pra Majors. O FNX saindo da Imperial, acredito fortemente que esses daqui serão os últimos adesivos dele. Com esse em mente, 15 Dias atrás eu já tinha comprado uma porrada de FNX dourado. Se liga só no inventário, mano. Eu paguei barato nesses adesivos e dei a cal pra vocês. Não apenas dei a cal, como também comprei. Tudo que eu falo, eu faço. Comprei 29 adesivos do FNX numa média de 70 reais por adesivo, o que foi um investimento de dois mil reais. E agora vem a parte boa desse vídeo. A gente já vai analisar o resultado que essa postagem causou. A postagem da Draft 5, até onde eu sei, foi a primeira. Claro, foi replicada em diversos outros sites, inclusive vários sites gringos também postaram isso daqui. Bom, basicamente, a gente descobriu aqui que a Draft5 apurou que a Imperial tá se movimentando nos bastidores atrás de um substituto pro FNX. Eles devem ter algum informante, algum insider lá dentro, né? E ainda diz aqui que jogadores como Bigo Z, Lucão J e Cello são possíveis players que podem substituir o FNX. Agora, tem alguma coisa confirmada? Não tem, mas é aquela famosa frase, compre no boato e venda no fato. Acontece um boato, uma especulação que aumenta a demanda de algum item do CSGO o que que acontece? O preço também sobe todo mundo vai comprar nesse boato, querendo ganhar dinheiro. Agora, se a gente deve ou não deve vender os adesivos do FNX aí já é uma outra questão, porque se virar fato que realmente o FNX vai sair da Imperial, isso significa provavelmente que são os últimos adesivos dele que vão existir no CSGO, a não ser que ele entre em outro time e jogue outro Major. Mas agora vamos ver como é que o mercado tá se comportando a gente tem quatro adesivos do FNX do Major Antwerp 2022 e eu vou falar a real pra vocês, o melhor investimento nem é um adesivo dourado o holográfico o glitter e o paper subiram demais tem adesivo aqui que a gente vai ver que já quadruplicou de preço bom começando com o fnx gold que foi o que eu investi acabei comprando só os dourados quando eu vi já tinha explodido o preço de tudo e eu tava lá na praia acabei não mexendo muito dos meus investimentos em stickers mas agora se você quiser comprar um fnx dourado o mais barato anunciado na Steam tá 248 reais e tem ordem de compra a 160 a gente percebe um spread uma variação aqui o preço de compra preço de venda muito grande até porque Muita gente tá com medo de vender e daqui um dia, dois, tá valendo muito mais. Mas fato é que realmente houve uma valorização imensa, galera. O adesivo tava na casa aí de 70, 80 reais, quando no dia, dia 21 de julho, o adesivo já subiu aqui pra 192 reais, mano. Isso daqui é uma valorização expressiva, cara, de 69 pra 192. A gente tá falando quase de 200% em questão de horas. Claro, depois muita gente vendeu, os preços acabaram caindo e logo depois subiu de novo mano tá mantendo em 191 reais o que é muito bom agora o que é mais interessante ainda são os gráficos dos outros adesivos os adesivos que têm mais oferta são mais baratos portanto também tem mais demanda vamos analisar o que aconteceu com o FNX holográfico olha só galera a gente tem oferta de compra a 20 reais e oferta de venda a 21 tá um spread bem menor realmente só que esse adesivo cara tava custando na casa de R$ reais chegou a custar 23 basicamente de 7 para 20 mano a gente tá falando aqui do triplo do preço, velho. Agora o FNX Glitter, que é uma novidade, é a primeira vez que a gente tem esses adesivos glitters. Nós temos aqui na Steam oferta de venda R$ 3,87, oferta de compra R$ 3,69. Só que antes o adesivo tava custando 60 centavos em média, velho. Então foi aqui de um fundo de 50 centavos, galera, para um topo de 4,88. Galera, a gente tá falando de 900% de valorização, mano. Deu uma corrigida, mas mesmo assim, meu Deus, o adesivo fez 10x em questão de 4 dias. Esse daqui, acredito que era o melhor investimento pra ter feito comprar. Alguns aí na casa de 60, 70, 50 centavos, pra depois vender aqui por 3, 4 reais, mano. Absurdo, velho. E por último, temos o FNX Paper, o adesivo mais comum. Tem oferta de venda a 80 centavos, só que antes o adesivo tava custando 15 centavos, mano. Olha também que valorização absurda, velho. Chegou a custar 1 real esse adesivo aqui, o que dá pra gente do fundo para o topo uma valorização aí de mais de 600 por tá co cedo, velho. Se você colocasse R$ reais em adesivos paper do FNX, você poderia, em questão de apenas quatro dias, transformar esses R$ reais em mais de 600 mano. Isso aqui é absurdamente incrível. Bom, outra coisa que é legal é a gente perceber o volume das transações. Aqui, quando eu tava 15 centavos, a gente tava tendo o quê? Uma média aí de 100 adesivos, 200 adesivos sendo vendidos por dia. Quando rolou esse boato, o que aconteceu? Muita gente decidiu comprar, muita gente que tinha FNX decidiu vender para realizar um lucro. Olha como que esses números de adesivos vendidos aumentou. Cada pontinho aqui do gráfico, a gente tava tendo 40, 50, 100 adesivos. Quando rolou a notícia, pum, mil adesivos vendidos em uma hora, 600 adesivos vendidos na outra, 1.200 vendidos na outra. Mesmo conforme foi subindo aqui, tinha um volume muito alto de adesivos, mano. Bom, considerações, tá na hora de comprar o adesivo da FNX? Cara, tá caro. Quando subiram muito, talvez haja uma correção se acontecer dos descontos nas capas durar mais um tempo. Mas ainda dá para ganhar dinheiro com adesivos da FNX? Com certeza dá. Porém, agora que esses adesivos em especial aqui subiram muito, tem que tomar bastante cuidado eu particularmente investi apenas nos adesivos dourados porque é um pouco mais prático comprar adesivos mais caros mas óbvio, vou admitir, tô meio arrependido de não ter comprado os adesivos holográficos, glitters e papel aí do FNX, dava pra ter ganhado muito mais dinheiro, mas mesmo assim, eu joguei pra vocês um dado legal né, que eu investi 2 mil reais em adesivos dourados, hoje se eu quisesse vender na Steam esses 29 adesivos da FNX, bom, baseado aqui nos topos né, claro que às vezes não vai dar para vender por R$190,00, mas se a gente fizesse R$190,00 vezes 29 adesivos, a gente estaria falando de R$5.500,00, claro, tira ali a taxinha da Steam, vai para mais ou menos mil, mas olha só, fiz mais de 100% de lucro, mano, esses mil que eu coloquei nos adesivos da FNX, poderia transformar em mil hoje na minha carteira aí da Steam. E se você quer mais dicas de investimentos em skins, investimentos de adesivos, ativa as notificações aí do canal, deixa um like nesse vídeo, me diz aí se você investiu em adesivos da FNX, usando a aba de comentários. Fala pra mim quanto que você lucrou, se você seguiu minha cálcula de duas semanas atrás ou se você passou essa e deixou dinheiro na mesa. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!